Salve, pessoal! Como vocês estão? Vocês estão bem? Estão escapando ainda? Hoje nós vamos falar daquela manifestação que teve no Rio, que era para ser uma manifestação pacífica, pré, né, do pré-candidato é, Freixo, que está liderando as pesquisas aí no Rio de Janeiro, e aí teve aquele tumulto de 10 milicianos, bombadões e tal, junto com o nada-nada Ricardo Amorim, que veio tumultuar de novo. Lembra do Ricardo Amorim? Aquele cara que rasgou a placa da Marielle? Então, deram asa e aí o homem acha que pode rasgar a placa de todo mundo. Nós vamos falar disso hoje. Beleza? Vocês sabem que aqui não tem edição no blog, né? No vlog, antigo blog meu, né? Hoje é o vlog, Não tem edição, certo? Então nós vamos direto. A única pausa aqui é para um café que eu convido vocês. E a gente vai aproveitar para falar dessa guerra toda, Rapa. Porque é o seguinte, a gente tem dois caminhos aí, certo? A discutir. Um caminho é a gente pacificar, levar a tapa na nuca, ter bandeira rasgada, ficar na moral, enquanto os caras vêm para cima da gente, e aí a gente vai ficar de boa, o outro caminho é revidar. Segundo o próprio líder do PT, o Lula, ele falou pra gente que não adianta revidar, que a gente tem que fazer uma campanha honesta, que é justamente isso que os caras querem, tá ligado? Então, se você é apoiador do Ciro ou do Lula, você tem que tomar uma decisão, mano, tá ligado? Porque os caras vão ir pra cima, os caras vão tumultuar a passeata, entendeu? E eu, sendo bem sincero com vocês, eu queria ter sangue de barata. Eu queria que esse óculos aqui intelectual, que a minha leitura, que tudo que eu faço, ela fosse destinada a te dar um conselho pra você não revidar. Mas na moral, eu sou o primeiro que não vou aguentar, mano. Se eu tiver uma passeada, uma manifestação em prol do candidato que eu acredito, e ó, tem uma diferença desses 10 pitbulls do Rio de Janeiro miliciano, que vocês são putos de candidato. Vocês são putos de candidato. É diferente do cara ter uma admiração, de acreditar num candidato, de querer defender a democracia, é diferente de ser um puto, que é o que vocês são. Vocês vão na manifestação dos outros, mutuar, rasgar placa, empurrar criança, agredir mulher, certo? Todos os canais mostraram as imagens, não tem nem como vocês falar que não foram armados, mal intencionados, certo? Então é o seguinte, mano, arma não garante nada não, irmão. Quem diz que arma garante as coisas? Inclusive, tem um mal policial já vou dizer assim logo, né, um mau policial que comentou na minha rede, falou que eu era muito folgado. Mano, diz um ditado aqui na periferia assim, ó, folgado é meu pai, eu sou folgadinho. Aqui eu vou usar esse ditado, ó, folgado é meus mano, eu sou folgadinho, tá ligado? Você não viu nada ainda. Sabe a sorte que vocês têm? A sorte que vocês têm é que a gente sabe para onde a, a, as armas da polícia estão tá apontadas, a gente sabe para onde as armas da milícia estão apontadas, Certo? Só que ninguém sabe muito bem ainda para onde a arma do crime está apontada. Vocês têm mó boi que o crime não se conscientizou. Se o crime se conscientizar que não deve mirar as armas um para o outro, aí vocês estão fodidos, porque quem tem mais arma nesse país aqui, inclusive a sua camada da população classe A, os ricos, é o crime. Vocês têm arma para caralho, velho. Vocês tá só não têm consciência política. E a quebrada também tem muita arma, infelizmente. Por isso que tem muita violência. O problema é que a gente só tira iguais, a gente só tira espelho. Entendeu? Então vocês estão pegando mau boi que pessoas como eu ainda não conseguiu conscientizar a população, tá ligado? Não, não, ainda não deu poder de fala pra população, ainda não conseguiu alcançar o suficiente. Porque se conseguir, vocês estão puto da vida. Vocês estão ferrados, velho. Tá é, é, é, olha só o ganho do capitalismo. Fazer um cara daquele jeito ali, tá ligado? Um cara negro, grande, faz academia, que deve ser um cara que ganha dois mil reais por mês e o cara tá lá, agredindo mulher e criança no rolê, mano. Tá ligado? Isso é é fenomenal, mano. Ó, parabéns. Sistema, parabéns, Vocês estão de parabéns mesmo, mano. Juntar 10 caras daquele em prol de salvar uma vida, eu não consigo juntar na ONG. Eu não consigo juntar. Vocês junta na isso? Eu não consigo juntar não, mano. 10 caras lá para ajudar no projeto social, eu não consigo ajudar juntar. Agora os caras conseguem juntar 10 caras para agredir criança, empurrar a mulher. Tá ligado? Porque não quer que o outro partido mostre a sua posição, mano. Se vocês são tão pica assim, se vocês estão tão foda, por que, que vocês estão incomodados com os outros, mano? Por que, que vocês vão rasgar a bandeira dos outros, empurrar? Acho que aqui em São Paulo vai funcionar dessa demora também, do mesmo jeito. Vocês acham que vocês vão me empurrar, rasgar a bandeira que eu tiver na mão? E eu vou falar, não, o meu partido orientou aqui, o pessoal que, que eu tô admirando, me orientou aqui a não fazer nada. Irmão, pode estar tá com arma, sem arma. Nessa hora é tapa na cara, fio. É, deu, levou, mano. Eu não vou agredir ninguém, eu vou fazer a... Se eu tiver que ir na manifestação, eu vou na manifestação que eu tiver que ir, certo? Não vou na sua. Você tem direito a fazer a sua. Mete os símbolos nazis lá na sua bandeira e vai, velho. Tá ligado? Vocês têm todo o direito, vai, até a... a gente vê até onde vai essa palhaçada. Agora, a gente vai na nossa. E se a gente for na nossa apoiar o candidato em democracia? Ó, já tá uma miséria da porra onde a gente tá. Já estão o povo passando fome. O povo não tem direito a comprar nada nem para comer. As pessoas amontoando na rua, morando em calçada. E vocês ainda vão defender um governo desse, mano? Corda para a vida, rapaz. Corda para a vida. Vocês estão ganhando muito dinheiro com, sendo miliciano para poder defender esse governo? Só se for, mano. Tá ligado? Então, assim, não dá para esperar que todo mundo vá obedecer a lei e falar, mano, vou ficar na moral. Tá ligado? Inclusive, essa lei, não sei nem se é certa. Essa lei de não revidar. Entendeu? Então, eu sou a favor da vida em primeiro lugar, acho que a gente tem que ir pro, é, lá votar, tem que ter... Agora, mano, na hora que eu vou votar, vocês vão tumultuar em cima de mim e do meu povo? É poucas, rapaz, é poucas, tá ligado? A gente tem que ser tolerante também com esse pessoal desse jeito, não. Quem tá com a realidade das coisas à vista é a população preta e pobre periférica, certo? Que sabe a real, onde apertou, onde esse governo trouxe morte, onde esse governo trouxe fome, Entendeu? Então a gente também não tem que ficar muito o pai. Eu vejo muita ladainha, não. É um momento que nós temos que ponderar. Ponderando ou não, os caras vão querer meter o pé, certo? E a decisão é sua. Então eu oriento você a pensar na sua família, pensar na, na sua esposa, na sua mãe, no seu papai e não correr risco. Mas não adianta também deixar os caras liderar o tom também, não. Beleza? Essa aí. E uma pena, Freixo. Uma pena o pessoal tumultou para cima de você mais uma vez, mas desde a morte da Marielle, os caras estão tá desse jeito, mano. Então não achou o culpado para punir 100%, não achou, achou um dos caras que atirou, opa, mas não achou o um mandante, né, dele e do Anderson. Cadê o mandante? Aí, quando, nesse país aqui, é assim, ó, quando não se penaliza as pessoas o suficiente, o bagulho é recorrente. Não é assim que vocês tratam a penitenciária? O bandido tem que sair de lá castigado, tem que sair de lá praticamente morto. Por que, que um cara desse aí que, que mandou matar uma mulher dessa, ele não foi culpabilizado ainda? Cadê o cara? Hã? É isso aí, rapaz. Vamos tentar chegar ao ano do voto, né? Vamos tentar chegar ao mês do voto.